Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Hoje você confere a história de um faxineiro de um condomínio que conseguiu na Justiça o direito a uma indenização trabalhista. O motivo? Ele sofreu uma queda quando limpava a parede da portaria do prédio. E você vai ver também. Remuneração em dia. Saiba como o empregador deve cumprir a legislação. Nós, brasileiros, trabalhamos, precisamos do salário, porque nós somos mensalistas e nossas contas vencem. No quadro A Direito, a juíza Yves Eidel fala sobre as implicações jurídicas do não comparecimento do trabalhador na audiência. Você confere ainda uma entrevista com o professor da Unicamp, Roberto Eloane, sobre assédio mural no serviço público. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. Um faxineiro vai receber a indenização de um condomínio. O motivo? Ele sofreu uma queda quando limpava a parede da portaria do prédio. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que houve omissão do empregador na fiscalização das normas de segurança de trabalho. O trabalhador entrou com ação na Justiça do Trabalho de São Paulo. Por conta do acidente, ele foi aposentado por invalidez aos 29 anos. De acordo com o processo, o faxineiro utilizava uma escada sobre piso sem borracha antiderrapante, quando escorregou e caiu de uma altura de 4 metros. Com a queda, bateu o braço esquerdo em uma porta de vidro, o que provocou cortes e ferimentos na mão. Em defesa, o condomínio alegou que o serviço executado pelo trabalhador não se enquadrava nas atribuições dele. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo, afastou a decisão de primeira instância, que condenou o condomínio a pagar pensão mensal de 100% do salário do empregado por entender que não havia prova de que o acidente tivesse acontecido por omissão voluntária do empregador. Mas a primeira turma teve outro entendimento. O relator do caso, o ministro Hugo Scheumann, afirmou que ficou configurado, no acórdão regional, o dano, a culpa do empregador e o nexo causal no acidente de trabalho. O ministro ainda ressaltou que o condomínio demonstrou omissão na fiscalização das normas de segurança do trabalho, ao alegar que o trabalho desempenhado pelo faxineiro no momento do acidente não era uma atribuição dele. Com isso, por unanimidade, a turma entendeu que o empregado tem direito à indenização e determinou o retorno do processo ao TRT para que julgue o recurso ordinário do condomínio quanto aos valores relativos aos danos morais e materiais. Após a publicação da decisão, a empresa entrou com embargos declaratórios, mas ainda não foram examinados. A remuneração em dia do funcionário é um dever do empregador e quando ele não cumpre essa obrigação, o trabalhador pode buscar na justiça uma reparação pelo atraso. Entenda na reportagem. Pagar as contas de água e luz, fazer compra no mercado, pagar o aluguel ou a prestação da casa, a escola dos filhos, são tantos os compromissos que o trabalhador assume com o seu salário que só de imaginar ficar sem ele já dá um desespero. Nós brasileiros trabalhamos, precisamos do salário porque nós somos mensalistas e nossas contas vencem. Não é para menos. Afinal, o momento mais esperado depois de um mês de trabalho é quando chega o dia de pagamento. Segundo a lei, o salário deve ser pago no máximo até o quinto dia útil após o período trabalhado. Felizmente, atraso aqui no prédio ainda nunca, nunca aconteceu. E mesmo seria difícil de atrasar, porque passou o dia primeiro, eles já começam a, a sediar para receber esse pagamento logo. Quando recebemos o condomínio, a primeira coisa que eu viso o pagamento é dos salários. E os fornecedores ficam para a segunda etapa, se, se for necessário. A remuneração em dia do funcionário é um dever do empregador. E quando ele não cumpre essa obrigação o trabalhador pode buscar na justiça uma reparação pelo atraso. Ele pode considerar rescindido o seu contrato e propor a ação comunicando ao juízo que ele trabalhou até determinada data ou a lei também possibilita que ele continue trabalhando enquanto o processo está em curso. Se a justiça considerar que se trata de falta grave do empregador, o contrato poderá ser extinto e o empregado receberá como se a dispensa fosse sem justa causa. Nesses casos, ele terá direito ao saque do FGTS e à multa de 40%, além do seguro-desemprego. Caso comprove ter sofrido prejuízos pelo atraso, o empregado também poderá abrir uma ação de indenização. Se fica demonstrado no processo que ele, além do atraso, Salarial, ele deixa de pagar contas. O nome dele é, foi inscrito no cadastro, né? De, foi, o CPF dele foi negativado, como dizem. Ele foi para listas, né? De do mal pagador. Se ele tem prejuízos morais por conta disso, se ele se sente lesado moralmente, ele pode também pedir danos morais. Agora, se o atraso passar de 90 dias, o trabalhador não precisará de comprovação. Isso é o que determina a súmula 17, aprovada recentemente pelo Pleno do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Pegamos com base nesse decreto-lei 368 e trouxemos então como uma baliza o seguinte, como lá o decreto-lei que tem força de lei diz a venda atrasa existe mora com Tomaz, portanto, o empregado pode dar justa causa no patrão e com direito a levantar o fundo de garantia e etc., nós usamos isso como baliza também de, em vez de três meses, nós colocamos 90 dias para facilitar essas contas. Para evitar ah, o, o salário de um era pago no dia 5, quinto dia útil e tal, então nós colocamos os 90 dias. Então, é, esses 90 dias, esse marco tem baseado, então, nesse decreto 368. No quadro é direito, você confere a dúvida de um trabalhador sobre as consequências de se faltar a uma audiência trabalhista. Quem comenta é a juíza Ibizaidel. Meu nome é Patrícia. Eu gostaria de saber o seguinte: se eu entrar é, na Justiça do Trabalho e não comparecer no dia da audiência, o que acontece comigo, com o meu processo? Então, Patrícia, conta a sua pergunta. Se porventura você faltar a primeira audiência na Justiça do Trabalho, o seu processo será arquivado e você pode sofrer uma condenação em custos processuais, mas em relação ao seu direito propriamente não vai ter nenhum prejuízo. Você pode entrar novamente no prazo que você quiser, mas se porventura você... Deixar o seu processo arquivar, ou seja, você faltar duas audiências iniciais consecutivas, você vai ter que esperar seis meses para poder ajuizar novamente uma nova ação. É como se fosse uma penalidade pelo empregado que deixa arquivar o processo duas vezes consecutivas. Você também pode participar. Envie sua dúvida para a gente no e-mail comunicaual@rt23.jus.br. E a Justiça do Trabalho em Mato Grosso aguarda os dados de ex-empregados do Bradesco que foram demitidos por justa causa ou que pediram demissão entre os meses de janeiro e agosto de 2011 e 2012 para pagar a participação nos lucros e resultados. Essas e outras notícias você confere agora no Giro da Semana.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 E você confere agora o que teve de melhor nessa semana em nosso perfil no Facebook. Quem traz tudo pra gente é a Julie. Oi, Ezequias! Chegou a hora de falar sobre os posts mais interessantes da semana na página do TRT de Mato Grosso. E olha o que veio parar em nossa página. Uma decisão do tribunal através desse gatinho fofo que diz Não entendo a falta de bom senso de alguns humanos. A mulher tem dinheiro para ostentar iPhone e Mega Hair, mas não tem para pagar a diarista. Claro que vai ser condenada na justiça. Pois é, gente, essa ostentação só foi comprovada através de posts da patroa nas redes sociais. E foram fundamentais na hora de comprovar que ela tinha dinheiro, mas não pagava porque não queria mesmo. Além da quitação do serviço já realizado, a diarista vai receber indenização por danos morais. Com mais de 300 reações, o post teve centenas de compartilhamentos. A Amanda Lima disse que este é o melhor regional. Obrigada, Amanda. E dá uma olhada neste post que traz uma orientação interessante para todo mundo que ainda não sabe. Olha aí. José trabalhou por muito tempo como gerente em um bar que também era um local de prostituição e nunca recebeu férias, 13º e outros direitos. E o post ainda explica... José, se você trabalha em atividade ilícita, não se pode pedir depois na justiça os direitos trabalhistas. E esse não foi um post aleatório só para você aprender não, viu? Essa foi a decisão de um juiz do interior de Mato Grosso ao confirmar que o gerente de um bar praticava atos ilícitos com participação direta ou indireta da exploração sexual. Então o direito que ele pediu na justiça acabou sendo negado. Mais de 200 seguidores gostaram do post. E você aí de casa, gostou? Na página do Facebook do TRT Mato Grosso, você pode ficar sempre conectado com a Justiça do Trabalho e, é claro, sempre bem informado. Ah, e não se esqueça de seguir a gente também no Instagram. É com você, Ezequias. Obrigado, Julie. E não saia daí, que no próximo bloco você confere uma entrevista com o professor da Unicamp, Roberto Eloane, que realizou uma palestra aqui no Tribunal do Trabalho. Ele fala sobre o assédio moral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 Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. O assédio moral no trabalho é uma prática abusiva que é cada vez mais comum também nos órgãos públicos. Quais as diferenças ao se comparar com o assédio na iniciativa privada? E qual a relação do assédio a servidores com a corrupção e desvio de dinheiro público? Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o pesquisador da Unicamp, o professor Roberto Eluani. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui é com a gente. Obrigado né? Obrigado mesmo. A gente já recebeu o professor Roberto Elane em outra ocasião aqui no nosso programa, quando ele falou sobre assédio moral na iniciativa privada. Essa entrevista está disponível no nosso canal no YouTube, não deixe de ir lá e conferir. E sobre o assédio no serviço público, professor, qual a diferença básica entre o assédio na iniciativa privada e nos órgãos públicos em geral? Aline, tem várias diferenças. Agora, uma que chama a atenção é o tempo. Né? O tempo o te de assédio? O tempo de assédio. Por exemplo, na iniciativa privada, três, seis meses a três anos no máximo. A coisa é resolvida mais rapidamente, né? Ninguém é, aguenta muito ninguém tempo. Ninguém aguenta, chega um ponto que a pessoa fala, se eu fico aqui, eu fico doente, eu morro louco, então até logo, né, vou para um outro lugar, não dá mais. Alguns falam, olha, não estou não perdendo grande coisa, né, exceto salário, tem coisas melhores do que salário, o mais importante. E muitas, mesmo na iniciativa privada, muitas vezes, o objetivo do assédio é pôr o sujeito para fora, tem que, sem que você pague a organização, as verbas né então, então o objetivo então, é aquele mesmo, é fazer é aquele a mesmo. sair. E a pessoa não é boba, chega um ponto e fala, ah, vai para aquele lugar, tchau, acabou. Bom, então temos isso. No serviço público, a coisa é um pouco diferente. Né? O conceito de carreira, o que, que é carreira? É um conceito muito próximo à, à, à iniciativa pública, qual seja, ao funcionário público. A, né? a estabilidade. A estabilidade, né? Então, a pessoa fez uma carreira. O que é carreira, né? Que vem do latim. Carreira é um caminho, acesso tra traçado. Então, se a pessoa está numa organização pública, ou mesmo uma autarquia, e quanto mais pública e estatal você tem mais estabilidade, mas você também tem mais concursos, enfim, você tem uma projeção para o futuro. Você romper esse vínculo, que é um vínculo institucional, jurídico e afetivo, não é fácil para ninguém. Então você imagina uma pessoa com 20 anos em determinada carreira, que já fez um concurso para entrar, outro para se efetivar, vários concursos internos, e que de repente ela é cercada por uma série de atitudes abusivas, humilhantes, degradantes, não é fácil. A vontade que ela tem é ir embora. Por outro lado, ela começa a pensar em si e, principalmente, em quem? Família. Em que pessoas? Nas pessoas que compõem a família dela, não é? é não, não é uma coisa tão simples. E ela sabe que, depois de tempos na área pública, nesta carreira pública, né, ou como alguns chamam, eu acho interessante, é uma iniciativa pública, né, porque tem, um, tem, um, tem alguém por trás, não é fácil você ir para a iniciativa privada, não é? É, é, é, tem uma série de, de questões. Também você não é tão jovem para novamente prestar um concurso, se efetivar. Enfim, então tem a questão da se aposentadoria. Submete. Ela se submete. E é por isso que nós já tivemos casos. Né? É, a Marguerite e eu nós já analisamos casos com seis anos. Teve um com oito anos. É uma tortura. É literalmente um psicoterror, como diria o Reino Lehmann. Né? É uma tortura psicológica em cima de uma pessoa e ela resiste. Tentando não perder aquilo que ela obteve durante tantos anos. Mas aí é que está o perigo. Né? Porque você corre o risco de ter uma pessoa, um servidor, um servidor público que está na área de saúde, está na área da educação, está na área da justiça, está julgando... <risos> doente. Que está totalmente doente. Que está totalmente destrambelhado, muitas vezes. Tá? Com transtorno mental grave e com somatizações Terríveis. Então você tem pessoas afastadas, em frangalhos, em tá? E que até então estavam o quê? Trabalhando. Mais do que isso, né? É, é por isso que é, quando a gente fala em assédio no setor público, a gente tem que falar de outra questão que é a corrupção. Exatamente. Os, é, essa era uma, uma questão é, muito importante. Assim, quando a gente... Eu fiz assim, Aline, porque é, é, é algo difícil de falar, mas a gente tem que falar. A corrupção está nas manchetes dos nossos jornais, está aí na nossa vida, e o senhor é, trata, estuda, o assédio no serviço público como uma forma de abrir caminho para a corrupção. Queria que o senhor explicasse isso para quem está assistindo o que, é que tem a ver assédio e corrupção? É. Eu acho que você pegou bem, a trouxe essa questão ali e, e, e era obrigatória, né? Por quê? As pessoas falam, e eu acho que tem que falar mesmo, quer dizer, o Brasil não pode ser uma terra de ninguém, onde a corrupção campeia, enfim, não dá, não dá, mais para a gente continuar assim. Fala-se, critica-se, né? ah, causa indignação que é positiva, é sinal que as pessoas não acham que a corrupção é normal, isso, graças a Deus, né? Então temos... Isso eu acho que é altamente positivo, mas as pessoas não relacionam essa questão com assédio e tem uma vinculação forte. Em muitos casos na área pública, também na privada, tem também corrupção, bandagem na área privada, mas na área pública isso é muito forte. Muitas vezes uma pessoa é assediada porque é um bom funcionário, muitas vezes uma pessoa é assediada pela simples razão que ela não acha natural se apropriar de dinheiro público. Porque ela não, ela não quis participar do não esquema. Não quis participar. E se negando, né? veja bem, às vezes não é, ela não está nem ameaçando, ou seja, não é que ela esteja ameaçando denunciar. Ela fala, olha, não me metam nisso. Às vezes ela percebe que não tem poder nenhum, ela não tem poder nenhum para mexer naquilo. Como se você está lidando, com, como se fala na gíria, né? com peixes grandes. Eu, eu não tenho condições, né? né? Mas ela simplesmente está pedindo para me deixar de fora, a minha consciência. A minha ética, a minha moral não permite. Mesmo assim, ela é assediada de forma brutal. Mesmo, Por quê? Mesmo ela dizendo: Olha, eu não tenho não nada quero. a ver com isso. Me deixa de fora, porque ele é testemunho ocular. E mais do que isso, ela ficando lá, ela se torna uma pessoa não grata, no sentido de que ela atrapalha os negócios. Então você tem que pôr a pessoa para fora para colocar alguém, entre aspas, da confiança no grupo. Nós tivemos, eu me lembro, Margarida e eu, no nosso site, a Margarida recebeu a primeira carta, que nós recebemos, que o nosso site tem 20 anos. Que nós recebemos é do magistrado. O o magistrado. Primeira carta. Né? O magistrado, coincidentemente é um magistrado. Um sujeito indignado, sofrendo, com um sofrimento exposto, querendo desabafar. né? E, e, e por que daquele assédio? Um assédio misto, né? começou por cima, passou pelos funcionários, enfim, coisa meio de mafioso mesmo. Um assédio pesado. Um magistrado que já estava na carreira até, <risos> avançado. E o que, qual o grande crime desse magistrado? Ele não era corrupto. Ele entrava em esquemas de venda de sentença, outras coisinhas que hoje a gente se fala. Ele simplesmente só isso. Ele não participava de um crime organizado dentro do estado. Não quero. Começou a ser boicotado começou a ser cercado, literalmente, começou a, a, mais do que isso, a ser desrespeitado, porque era a forma de fazer com que ele ou pede transferência, ou se aposenta precocemente, ou faz alguma coisa na vida. Ele não poderia ficar lá, porque a sua presença atrapalhava a corrupção. Isso a gente tem que ter em mente. Quer dizer, quando você permite a prática do assédio moral, você não está apenas permitindo que um ser humano seja torturado psicologicamente, mais do que isso, você está permitindo que a corrupção, tal como um polvo, vá se instalando, vá criando raízes e vai eliminando, sufocando, tal como uma erva daninha, aquelas pessoas que, por terem princípio, não participam de um esquema criminoso. Professor, para a gente encerrar, o senhor citou aí um site, que site que é esse? O que que ele faz? As pessoas têm acesso? Tem. O, é, o, o site é o www.acelimoral.org. É um site que é, não, não cobra nada, não, não recebemos nada de ninguém, nem de empresa, nem de governo, nem, até para a gente poder colocar o que que a gente pensa que é correto, tá? É, e é um site de pesquisa e que a gente tenta passar mensagens que a gente acha importantes para a população. Até para desmistificar um pouquinho esse tema, e para as pessoas acharem, terem consciência de que a sede moral não é natural. Que a sede moral não é uma coisa que deve ser vista como do nosso cotidiano. Que as pessoas têm o direito de trabalharem de forma digna e de serem respeitadas. Essa é uma questão constitucional. Está nos primeiros artigos da Constituição. Não é a favor de nenhuma empresa, não é a favor do Estado, não é a favor de ninguém. Dignidade é elemento constitucional. E, portanto, todos nós temos o direito de termos o nosso corpo e a nossa pessoa respeitada no ambiente de trabalho. Não é favor. Professor Roberto Eluani, pesquisador da Unicamp, é, pioneiro nesse estudo do assédio moral, muito obrigada pela sua participação aqui Eu com a, que a gente. te agradeço, Arinha. Eu agradeço mesmo, não? sério. Obrigado. Venha mais vezes. Tá bom. E assim o nosso programa termina esta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento lá na nossa página do no TRT na internet, o link vídeos, ou no YouTube, no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.